Hoje vamos conversar sobre clássicos selecionados de C.S. Lewis, oito clássicos em um único volume. Olá, Tolkien Talkers! Aqui é a Gabi do Falei com Amor e trago novidades. Vamos conversar sobre clássicos selecionados que foi lançado recentemente pela editora Thomas Nelson Brasil, reunindo oito clássicos em um único volume. E já que falo de novidades, começo o vídeo falando para você deixar seu comentário. Me responde, você já conhecia este volume único ou está conhecendo agora? Além disso, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades e bora ver esse livro que tá lindão. Aspectos externos primeiro e depois quero mostrar o livro por dentro. O livro então, volume único, veio com quais obras? Você vai encontrar elas aqui na capa e também na lateral do livro, e as obras são Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, Milagres, O Grande Divórcio, O Problema da Dor, A Anatomia de um Luto, A Abolição do Homem e Os Quatro Amores. Dentre esses livros que eu falei, você encontra livros relativamente grandes, então é claro que este volume tem bastante Páginas. A capa do livro é em papel cartão, não é uma capa dura, e ela tem a laminação fosca. Perceba aí no vídeo que a única parte brilhosa são essas frutinhas que vieram em preto e branco. Este acabamento aqui, ele parece um dourado, mas por não ter brilho, ele ficou levemente esverdeado. A única parte brilhosa aqui na lateral também é essa folhinha e aqui na parte de trás nós temos aqui bem mais puxado para o tom de dourado com alguns comentários importantes como por exemplo do The New Yorker e também New York Times aqui do lado nós temos a casinha da editora Thomas Nelson Brasil o nome do autor com as obras, aqui na capa temos o nome do autor em alto contraste, achei bem bonito esse acabamento em branco, combinando aqui com essa outra parte da capa, e achei um livro muito bonito e minimalista, percebi o minimalismo nas divisórias também, você vai perceber que as divisórias estão em um papel preto escrito em branco, e as demais páginas estão no papel pólen, que é aquele papel de cor marfim, bem agradável na leitura, porque não tem muito contraste entre a letra e o papel, fica mais confortável do que um papel branco. Então gostei bastante do livro. Agora vamos responder a pergunta: e agora? Volume único ou todos os volumes da edição especial? Agora, para vocês olharem mais de pertinho os clássicos selecionados, está aqui o livro na minha mão. Ele é um livro bem pesado, bem espesso, tá? Para vocês olharem mais detalhes da lateral dele aqui, o acabamento dele, um livro bem bonito. E vou mostrar como é dividido. Aqui, logo no começo, você vai ter tudo em preto, clássicos selecionados, e um sumário em preto com as letras brancas. E aqui é a página inicial, então o Cristianismo Puro e Simples começa na página 7, o Grande Divórcio na página 503, os Quatro Amores na página 825. Estamos falando de um livro de 920 páginas e ele termina com os Quatro Amores, aqui já não tem mais nada, ele tem essas abas aqui do livro também no papel cartão. E aqui voltando para o sumário, então você vai ter o índice dos livros, e ele já começa com a primeira obra, Cristianismo Puro e Simples, o sumário do Cristianismo Puro e Simples aqui do lado. E agora você vai ter a obra completa. Aqui o segundo livro, cartas de um diabo é seu aprendiz. Aqui todas as cartas e a página que ele vai se encontrar, a divisão das cartas, aqui começa como se fosse a obra individual mesmo. Tem aquela primeira dedicatória, para olha só para quem que é para Tolkien. Livro 1, um, prefácio, e agora segue a obra normalmente. Agora eu vou pegar o problema da dor como exemplo. Já tem review aqui no canal, mas eu vou abrir em uma página para comparar o tamanho da letra. Peguei o prefácio de exemplo para vocês verem aqui na minha esquerda como a obra individual tem a letra maior do que nos clássicos. Isso porque o número de páginas ficaria muito grande se a letra fosse maior. Mas as notas de rodapé são idênticas e realmente só muda o tamanho da letra, que pode ser um grande diferencial para o seu conforto. Então, folhando um pouquinho para vocês verem, é realmente um livro bem minimalista, com as divisórias pretas entre as obras e também dividindo os capítulos das obras. E o que eu achei bem legal é que os clássicos selecionados, eles trouxeram livros até que acabaram de ser lançados pela Thomas Nelson Brasil, como O Problema da Dor, Anatomia de um Luto, O Grande Divórcio também é desse ano, Milagres, então tá show de bola. Aqui vocês conseguem ver as obras individuais que tem aqui nos clássicos e agora você já conhece melhor. Agora que você já conhece detalhadamente este livro por fora e por dentro e também a edição especial das obras individuais, bora lá para os aspectos positivos e negativos. Aspectos positivos de ter um volume único. O primeiro que eu diria é para colecionador. Eu mesmo tendo todas as obras, quando eu olhei para esse livro aqui, eu falei, eu preciso ter ele na minha estante. Quando você gosta do autor e gosta das obras, dificilmente você não vai querer ter uma edição especial, clássicos selecionados. Então o primeiro ponto positivo é a beleza de uma obra, de ter todas reunidas aqui para colecionador. O segundo ponto positivo é o valor competitivo que um volume único traz. Como são oito obras em um livro só, o valor é muito menor da edição. Usa-se menos papel, usa-se menos acabamento, então você tem uma obra de valor bem inferior às obras individuais. Então, caso você queira economizar um pouquinho, você consegue ter a coleção de C.S. Lewis por um valor muito menor. E outro ponto positivo que eu citaria é você conseguir ler várias obras em um volume só. Parece um pouco óbvio, mas por exemplo, ah, vou viajar no final do ano, não quero levar vários livros, você leva um volume só que vai resolver seu problema. Agora pontos negativos de um volume único. Eu reuniria o ponto negativo de peso e tamanho junto. Não é um livro que você vai colocar na bolsa, por exemplo, para carregar porque ele é pesado também acho um pouco difícil de você ler devido ao tamanho então para você abrir por exemplo e ler ele se torna bem pesado pode ver que tem bastante páginas aqui então, não é um livro que você consegue, por exemplo, colocar no colo, deitar na cama, porque ele fica meio desajeitado. Eu diria que é um livro mais fácil de ler, realmente, em cima da mesa. Outro aspecto é o tamanho da letra. Vocês puderam ver ali, manuseando o livro, que a letra ela é bem menor. Isso para que o livro não ficasse muito grande. Então, se você tem alguma dificuldade visual provavelmente as letras serão muito pequenas e outro ponto negativo que na verdade é um ponto negativo pessoal que eu reparei é porque eu gostaria que este livro tivesse capa dura como estamos acostumados com a edição especial do C.S. Lewis da editora Thomas Elson Brasil com a capa dura alto relevo colorido com brilho com fosco tudo misturado são várias sensações que alguém que gosta de livro espera ter. Quando se fala em clássicos selecionados e uma edição especial, eu gostaria que tivesse uma capa dura. Mas talvez isso refletisse bastante no peso, também na produção e no custo. Provavelmente por isso optaram também pelo manuseio do papel cartão. Mas eu realmente esperava uma capa dura. E agora aspectos positivos de você ter as obras separadas e peguei Cristianismo Puro e Simples como exemplo. Vou começar com o um aspecto positivo de beleza. Esses livros são muito bonitos. Quando você coloca a coleção completa, um do ladinho do outro, pode pôr até assim, ó, a página para frente. Eles são muito lindos. Então, vale a pena ter a coleção toda. Tanto os oito selecionados, obras individuais, quanto a coleção completa da edição especial. Segundo ponto positivo praticidade é muito prático você ler um livro este daqui é um dos maiores tem ele tem o milagres que também é grande além de todo o meu caminho diante de mim que é bem grande em número de páginas mas ó tem 286 páginas você consegue pôr na bolsa levar para viajar você consegue ler no ônibus em qualquer lugar deitado na cama sentado no sofá porque são livros finos são práticos de ler leves então, ponto positivo. Terceiro ponto positivo é que a letra é maior. Você vai perceber que o clássico selecionado ele não tem uma letra grande, confortável de ler. E essa letra eu acho bem confortável. Ponto negativo. Preço, o custo. Cada livro individual você vai pagar pela capa, pela edição, pelo material. E isso gera custo. Então, as obras individuais saem em maior custo, maior valor do que o clássico selecionado. E mais um ponto negativo, o espaço na sua estante. Quem gosta de ter bastante livros, eles ocupam espaço e eles são pesados. Quando você coloca a edição especial completa na sua estante, ocupa bastante espaço. Então se espaço é um problema, eu indico o clássico selecionado, porque ele ocupa um volume muito menor na sua estante e aí você consegue encher com outros livros. E agora que você conheceu os clássicos selecionados e as edições individuais, comente aqui. Qual você prefere? Eu prefiro os dois, prefiro ter os dois, mas você tem que escolher um só. Comente aqui para eu saber a sua preferência. E já que você chegou até aqui, coloca os clássicos selecionados no seu carrinho que vale a pena, mas não é usando qualquer link, é usando o link do TT que está aqui na descrição na Amazon ou Submarino para ajudar o TT a crescer. E existem outras formas de ajudar o TT a crescer que estão aqui na descrição. Falando nisso, já se inscreveu no canal? Agora é o momento. A gente se vê em 2022, porque este foi o último vídeo de 2021 do TT Lewis, mas continuaremos ano que vem a todo vapor. Foi um grande prazer trazer para vocês durante este ano obras desse autor que a gente gosta tanto, que a gente ama e tem tanto carinho, e ano que vem a gente continua. Que você tenha um feliz Natal, um próspero ano novo, e um beijão da Gabi, te vejo ano que vem.